Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e eu vou continuar aqui a minha série de vídeos sobre Erlang Deixa eu compartilhar aqui a tela, desaparecer um pouco aqui Então o vídeo mais recente foi esse aqui Erlang, mais do que listas, implementando árvores binárias a epgb 22 aqui do livro Learn You Some Erlang for... Cadê o... O título do livro, Learn New Lang for Great Good. Então, no vídeo passado, nós somos até essa parte aqui das árvores binárias e ficou certo que o próximo seria sobre Higher Order Functions. Muito legal isso aqui, né? Vamos então fazer como eu norm normalmente faço. Deixa eu sumir um pouquinho mais aqui, ou melhor, talvez trazer a tela aqui para o canto, aumentar um pouco mais aqui a minha presença, e vamos lá. Então, Higher Order Functions, Let's Get Functions. Então, como, em primeiro lugar, como é que a gente traduziria isso aqui? Então, High é Alto, então Higher mais Alto order, seria algo como ordem, então funções da mais alta ordem, ou funções de ordem superior, talvez seja melhor funções de ordem superior. Let's get functional, então vamos ficar funcionais. A gente sabe que Erlang é uma linguagem de programação funcional, apesar de ela não ser assim uma linguagem de programação funcional como se fala Pura. Então tem funções, mas também tem também coisas que não são funções, tem, tem até estruturas que estruturalmente são funções na, na linguagem, mas não são funções matemáticas. Então vamos ver aqui como é que isso aqui é feito. Uma parte importante de todas as linguagens de programação funcional é a habilidade de pegar uma função que você definiu e passá-la como parâmetro para outra função. Então, a questão aqui principal é que na, no Erlang, uma função é como qualquer valor, é como um número, é como uma cadeia de caracteres. Então, simplesmente você pode pegar essa função e passar como argumento para uma outra função. Isso, por sua vez, liga o, o parâmetro daquela função a uma variável que pode ser usada como qualquer outra variável dentro da função. Uma função que pode aceitar outras funções transportadas por aí desta forma é chamada de uma função de alta ordem, ou função de mais alta ordem. Funções de mais alta ordem, ou funções de ordem superior, eu acho que é melhor funções de ordem superior. Funções de ordem superior são um meio poderoso de abstração e uma das melhores ferramentas para dominar em Erlang. De novo, isto é um conceito com raízes na matemática, principalmente no Lambda Cálculos. E aqui o Fred Eber, o autor do livro, coloca o link para o, a Wikipedia. Wikipedia to the rescue. Wikipedia, o artigo na Wikipedia sobre Lambda Cálculos. É, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o Lambda Cálculo, porque algumas pessoas têm dificuldade em entender, entendê-lo. E é um pouco fora do escopo. Porém, eu vou definir rapidamente como um sistema onde tudo é uma função mesmo números lá são funções uma vez que tudo lá é uma função as funções devem aceitar outras funções como parâmetros e podem operar neles com ainda outras funções ok isso pode ser parecer um pouco estranho vamos começar com um exemplo então aqui novamente a gente vê como a gente define então isso aqui vai ser um arquivo em Erlang aqui eu tenho um módulo hfuns vai ter aquele compile export all para eu não ficar exportando cada função que eu quero que seja pública, então todas as minhas funções são públicas aqui você coloca a função one, que retorna um a função two, que retorna dois e a função addxy que recebe um x e um y aplica essa função x e a função y soma o então, recebeu o x, é, eu sei que o x é uma função porque aqui ele aparece como, como se fosse algo chamando uma função. E eu sei que o y é uma função, pela mesma razão, o resultado de aplicar a função x e o resultado de aplicar a função y são somados. E aí depois ele diz, ah, você abre agora o shell do Erlang, com, por sinal eu, eu vou abrir aqui pra gente. Eu tô aqui no Windows. Eu vou aqui no Ubuntu. Eu vou aqui no. Ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu vejo aqui. Ah, já, já deu certo. Então. HHFuns.rl. Agora eu só preciso voltar pro aqui. Copio tudo isso aqui, aqui, colo, chamo o Erlang e for C -C -H, não, CHFUNS, HFUNS, né? É, ele dá um warning porque não é legal fazer esse export all, mas olha, se eu chamar a função one, ele vai retornar um. Se eu chamar a função two, ele vai retornar dois. Era isso que ele queria que eu visse aqui? É, na verdade ele já pediu para eu fazer isso aqui. Ah, ele tá mostrando que isso aqui vai dar erro, porque na verdade tem que ser assim, FUNS. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, né? Opa, não eu nem tô lendo o que ele tá mostrando lá tô tentando fazer de memória é não realmente eu não lembro vamos ver o que é que ele tá dizendo aqui ah, é em primeiro lugar não é não é um é zero né eu acho que isso aqui não tem Erlang, eu acho que só tem LX, né? Então, o que eu tenho que fazer é colocar... É, eu acho que é só em LX, então eu tenho que fazer isso aqui. Pronto, agora deu certo. Então, veja, ele tentou chamar a função add com 1 em 2, deu erro. Com 1 em 2, deu erro. Mas quando chamou assim com fun, hf 1 0, h funs ele funcionou. Confuso? Nem tanto, uma vez que você saiba como funciona. Não é sempre assim? No comando 2, os átomos 1 um e 2 são passados para ADD2, que então usa ambos os átomos como nomes de funções. Se é, nomes de funções estivessem, são escritos sem uma lista de parâmetros, então esses nomes são interpretados como átomos, e átomos não podem ser funções, então a é chamada falha. Se nomes de funções são escritos sem, par sem uma lista de parâmetros, então esses nomes são interpretados como átomos, E átomos não podem ser funções, então a chamada falha. É por essa razão que a expressão 3 também falha, os valores 1 e 2 não podem ser chamados como funções. E são funções que nós precisamos. É por isso que uma nova notação tem que ser adicionada à linguagem para, para permitir que você passe funções de fora de um módulo. É isso que fun, o nome do módulo, dois pontos, o nome da função, barra, a aridade é... Ele diz a máquina virtual para usar aquela função específica. Então, liga, liga isso à variável. No caso, a variável aqui seria o x. Né? Então, quais são os ganhos de usar funções dessa forma? Bem, um pequeno exemplo pode ser necessário para entender bem. Vamos adicionar algumas outras funções para o hhfuns. Funcionam recursivamente sobre uma lista E ou subtrai um de cada inteiro de uma lista Então a função incremente se ela receber uma lista vazia, ela retorna uma lista vazia Se ela receber uma lista qualquer, ela acrescenta um ao primeiro elemento da lista E depois é chamada recursivamente na lista cauda Mesma coisa com decrement Decrement. Vejam como funções com, Você vê como Quão com, similares são essas funções Elas basicamente fazem a mesma coisa Elas percorrem Uma lista Aplicando uma função em cada elemento Mais ou menos Então Chamam a si próprias de novo Não há quase nada mudando Neste código Apenas a função Aplicada e a, e a chamada recursiva são diferentes. O núcleo da ch chamada recursiva numa lista, como essa, é sempre o mesmo. Vamos abstrair todas as partes semelhantes em uma única função, chamada map, que vai tomar uma outra função como argumento. Então, aqui são dois exemplos de funções que percorrem uma lista fazendo alguma coisa. A função map, ela recebe como argumento uma função e faz a mesma coisa. Percorre uma lista, aplicando a cada elemento da lista. E aí agora ele diz, olha, tendo map e tendo a função incre e decre, eu, eu consigo o mesmo objetivo que chamar increment. Então se eu chamar increment nessa lista 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6. Se eu chamar o map passando como primeiro argumento a função inquiry, eu obtenho também 23456, sempre aplicando isso a lista L. Então tanto faz eu aplicar, tanto faz eu fazer um Map quanto eu usar uma função diretamente e eu diria que é uma boa prática em Erlang, em Elixir também, você usar sempre o Map, né? Então, recapitulando, então, eu tenho uma lista aqui que tem um quadrado, um triângulo, um círculo e um... uma estrela. Não, não é uma estrela, parece mais um fantasma. Se eu fizer um Map de uma função que... Transforma tudo em círculo, o resultado disso aqui vai ser somente círculos. Certo? Não gostei desse exemplo. Mas vamos dizer que eu tenha que fazer um map. Eu estou fazendo aqui numa linguagem informal, não na linguagem de Erlang. Uma função que soma 3 numa lista 1, 3, 5. Então o resultado vai ser 3 mais 1 é 4, 3 mais 3 é 6, 5 mais 3 é 8. Então é isso que faz o map. Ele generaliza essa ideia de você pegar algo, uma função, e aplicar a todos os elementos de uma lista. Aqui os resultados são os mesmos, mas você apenas criou uma abstração bastante esperta. Toda vez que você quiser aplicar uma função a cada elemento de uma lista, apenas você tem que chamar map barra 2 com sua função como parâmetro. Porém, é um pouco chato colocar, ter que colocar toda a função que queremos como parâmetro para map no módulo nomear, exportar, compilar, etc. De fato, não é muito prático. É por isso que nós é, precisamos, o que realmente precisamos são funções que podem ser declaradas na hora. Então, o que ele está dizendo aqui é que você não precisa criar uma função dentro de um módulo para poder usar num map. E aqui uma coisa que ele ainda não contou, mas provavelmente ele vai contar depois, é que o map já tem no Erlang. Você não precisa definir o seu map, apesar de ser super simples de definir map. Então, aqui ele está dizendo que eu posso definir funções anônimas. Eu não gosto muito desse nome, mas são funções que você não define dentro de um módulo. É basicamente essa a definição aqui para gente. Então Funções anônimas, ou funs, então em elixir, ou em Erlang a gente chama de funs, em elixir, e fun porque a, a palavra-chave que se usa é fun, em elixir a palavra-chave que se usa é fn. Endereçam esse problema deixando você declarar um tipo especial de função em linha, sem dar nome a ela. Ela pode fazer quase tudo... Much everything quase tudo que funções normais podem fazer, exceto chamá-las recursivamente. Como elas podiam fazer isso se elas são anônimas? A sintaxe delas é função, argumentos, setinha, expressão 1, um, expressão 2, expressão n, ponto e vírgula, argumentos 2, setinha, expressão 1, um, expressão 2, e assim por diante. E elas podem ser usadas da seguinte forma. Fn, aqui no caso é uma variável. Aí eu estou dando um nome à é função anônima. Fn é uma função de aridade zero, não recebe nenhum argumento. E retorna o. Como é que ele chamou mesmo? Átomo, né? Estava em dúvida se era átomo. Cadê? Retorna o átomo A. Então veja, quando ele define isso aqui, isso aqui é um, é um exemplo interessante. Ó, aqui o código que ele apareceu aqui para mim foi 43.3316493. Para ele foi outro, não importa. A questão é que, se eu chamo. se eu defino a, a função desse jeito, olha, fn agora, se eu fizer só fn. Ele me dá o, o código estranho lá, mas se eu fizer fn, abre parênteses, fecha parênteses, eu estou chamando a função. E o que é que a função faz? Ela não recebe nada e retorna a. Então, consegui definir uma função anônima ali. Aqui, ele está mostrando é que eu não fiz ainda o map. Eu vou fazer com o map do próprio Erlang. Que é o seguinte, eu acho que o map do proper lang, é, não é esse aqui, eu acho que é esse aqui, lists map. Olha, com o lists map eu posso definir uma função, uma função que recebe um x e retorna x mais um. Vocês estão vendo aí que eu estou usando a, uma fonte que quando eu coloco o sinal de menos e o sinal de maior, ele forma uma seta. Uh, eu preciso de do end, né? preciso do end, preciso, e eu posso aplicar isso a uma função 1, 34, 12. Quer dizer, uma lista, né? 1, 34, 12. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar a função x mais 1 a cada elemento de 1, 34, 12, e o resultado vai ser 2, 35, 13. E eu posso fazer o mesmo com a função x-1 vai ser 03311 Ok então agora você está vendo uma das coisas que faz as pessoas gostarem de programação funcional tanto a habilidade de fazer abstrações num nível bastante baixo de codificação conceitos básicos como loops podem ser ignorados deixando você focar no que é feito ao invés de como fazer Funções anônimas são já são bem dengue, legais, por tais abstrações, mas eles, elas têm poderes, elas ainda têm poderes escondidos. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Então, ela está definindo uma função aqui, uma função anônima, está dando um nome a essa função anônima, quer dizer, está colocando numa variável, prepare alarm. O que é que essa função anônima faz? Ela recebe room e coloca assim. Aí o formato escreve na tela. Alarm set in room. Alarm e fun. E aí tem outra função. Fun. Aí o format Alarm tripped in uh, call batman room. Não entendi nada. Vamos ver então aqui. Segure o telefone Batman, ó, o Batman do, do Frederick. O que está acontecendo aqui? Bem, antes de tudo, declaramos uma função anônima atribuída a prepareAlarm. Essa função não foi executada ainda. Ela apenas é executada quando prepareAlarmBathroom, aqui na linha 12, é chamado. Nesse ponto, a chamada a ioFormat2 é avaliado e o... Alarm set texto. Esse, esse texto aqui, alarm set in bathroom, é, é impresso, né? é escrito. A segunda expressão, outra função anônima, é retornada à pessoa que chamou, então atribuída à variável red Note que essa nesta função, a variável room é obtida, então ele pegou da função pai aqui, prepare prepareAlarm, isto é, está relacionado a um conceito chamado closures, deve ser algo como fechamentos, então ele pegou o room, passou aqui, quando essa função foi definida, o room estava definido, então ele recebeu o room aqui, apesar dele ser uma variável na função maior, Nessa função aqui, que está dentro dela, o room vai ser fixo. Vai ser bathroom. Para entender Closure, fechamentos, primeiro você precisa entender escopo. O escopo de uma função pode ser imaginado como o lugar onde todas as variáveis e seus valores são armazenados. Na função base A, B igual a, a mais 1, A e B são ambos definidos como sendo parte do escopo de base. Então, o A está aqui. Aí, o B, na verdade, foi colocado aqui, mas estão dentro do escopo de base. Isso significa que sempre, em qualquer lugar dentro de base 1, você pode falar de A e B e esperar um valor que é ligado a eles. E quando eu digo qualquer lugar, eu não estou brincando, garoto. Isto inclui funções anônimas também. Então, base A, B igual a, a mais 1. Aí, nessa função F aqui, nessa função, o A e o B vão vir do escopo. Que está definido aqui, nesse escopo. Eu sei quem é o A, e eu sei quem é o B, que é o A mais 1. E aí, se eu chamar aqui, o que é que ele vai acontecer? Se eu, se eu colocar 3 aqui, A mais 1 vai ser 4, e essa função vai retornar 12. Uh, B e A ainda estão ligados ao escopo da base, de base 1. Então a função F ainda pode acessá-los. é porque Isto é porque F herda o escopo da base 1. Como a maioria dos tipos de herança em vida real, os pais não podem conseguir o que seus filhos têm. Então aqui ele chama o F... Ah, sim. Uma vez que eu defini o c aqui dentro desse aqui, o pai não consegue ver o que o c... O c, o c foi definido só aqui, depois daqui ele desaparece. Nesta versão da função, b ainda é igual a a mais um e f vai executar ok. Porém, a variável c está apenas no escopo da função anônima em f. Quando base1 um tenta acessar o valor de C na última linha, ele encontra uma variável não atribuída, não ligada. De fato, se você tivesse tentado compilar essa função, o compilador iria throw a fit. E teria dito que teve um erro, a herança apenas vai numa direção. É importante notar, lembrando que essa herança aqui não tem nada a ver com a herança de orientação a objeto. Objetos. É importante notar que o escopo herdado segue a função anônima sempre que ele for, mesmo quando é passado para outra função. Sempre, onde, onde quer que ele esteja, sempre, mesmo quando é passado para outra função. Vamos entender isso aqui. Então, eu tenho a função a, que tem um secret pony e aí ele retorna a função fun, que vai retornar a Pony. B que recebe uma, um F, uma função F, e ele diz assim: "A zero password is F". Então aqui, é, se eu chamo B passando A, ele vai retornar Pony, porque eu chamo B, eu passo A, o A tem o Pone aqui, o A vai retornar uma função que retorna Pone. Então quando eu chamo essa função, ele vai retornar Pone. Óbvio. Quem disse a senha de A barra zero? Bem, A barra zero disse, enquanto a função anônima tiver o escopo de A barra zero, quando está declarado lá, pode ainda carregar com ele quando executado em B1, como explicado acima, isso é bastante útil, pois nos deixa carregar por aí parâmetros e conteúdo fora do seu contexto or original, onde o contexto inteiro por si só não é mais necessário, exatamente como nós fizemos com Batman no exemplo anterior. Você mais provavelmente hum, vai usar uma função anônima para carregar o estado por aí quando você tem funções definidas que recebem vários argumentos, mas você tem um argumento constante. Então é o que ele chama de estado, é alguma coisa que você quer que seja um parâmetro por aí. Então, por exemplo, 5 elevado a 2 é 25. A base é 2. Aí se eu tenho uma função anônima aqui, que faz... x ser elevado a uma determinada base, é isso? certo isso 5 elevado a 2 e 25 a base é 2 não tá invertendo aqui não vamos tentar vir lá no Joia, esse aqui tá ok se eu fizer isso aqui a base 2 ok Agora eu defino uma função anônima e atribuo essa função anônima à variável power of two. Então essa função power of two, se eu passar para ela 5 power of two is unbound. Então deixa eu ver, eu acho que eu preciso chamar lá com fun, né? Hum. Não, é que ela retorna um fun Deixa eu entender isso aqui Power of two is unbound E que, qual que é que tá? Bound ali Ah, é porque é assim é Power of two com F O maiúsculo ele retornou 2 elevado a 5 porque a, o número é 2 e o, o valor então se eu quiser 2 elevado a 10 joia e aí por último ele faz um map a gente já sabe que eu não preciso usar o dele, eu posso usar o meu aqui power of 2 1, 2, 3, 4 então ele vai pegar 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Tá certo. Eu não, não tinha entendido aqui o que, que, é que ele estava fazendo. Então ele está pegando isso aqui, está uh, aplicando essa função a cada um desses valores aqui. E essa função pega 2 elevado a algum argumento. Então quando eu faço isso, eu fecho que o. vai ser 2, porque eu coloquei aqui base 2, 2 elevado a alguma coisa. Então, ao encapsular o MathPole dentro de uma função anônima, com a variável base ligada no seu escopo, nós tornamos possível ter cada uma das chamadas a power of 2 em hFunsMap, fazer com que cada uma das chamadas a power of 2 em hFunsMap usar os inteiros da lista como expoentes da nossa base. Então esses aqui vão ser os, expo os expoentes, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, retorna essa lista aqui. Uma pequena armadilha que você pode cair quando você escreve funções anônimas é quando você tenta redefinir o escopo. Aqui ó, A igual a 1, aí, foi, aí você redefine e diz que o A igual a 2. E aí chama. Isso aqui vai retornar 2. É isso? Isso vai declarar uma função anônima e executá-la. Como a função anônima herda a, o escopo de base zero, tentar usar o operador igual, é, compara dois com a variável a, isso vai falhar. É, realmente, em Erlang isso aqui dá erro. Ele não vai retornar nada, ele vai dar erro. Porém, é possível redefinir a variável se isso é feito na no cabeçalho da função aninhada. Então, se eu coloco a igual a 1, e aqui eu coloco fun a, a igual a 2, aí eu chamo... Esse a aqui, ele sabe que é esse aqui, e não esse. Esse aqui fica invisível dentro dessa fun aqui. E isso funciona. Se você tentar compilar, você vai receber um aviso sobre shadowing, sombreamento. Aviso, a variável a está sombreada em fun. Então essa variável aqui está aqui e está aqui também. Quer dizer, tem um A aqui, tem um outro A aqui, mas, por padrão, o, que, o A que importa é esse aqui, aqui dentro dessa fun. Sombreamento é o termo usado para descrever o ato de definir uma nova variável que tem o mesmo nome como aquela que está no escopo pi. É, isso é onde Isso é para prevenir erros geralmente com razão, então você pode querer considerar, renomear suas variáveis nessas circunstâncias. Atualização. Começando com a versão 17.0, a linguagem suporta usar funções anônimas com nome interno. É isso. Funções anônimas, mas que têm nomes. <risos> Estranho. O truque é que o nome é visível apenas dentro do escopo da função, não fora dele. A principal vantagem disso é que torna possível definir funções anônimas recursivas, que ele tinha falado lá em cima que não podia. Por exemplo, nós podemos fazer uma função anônima que... É, se mantém sendo barulhenta para sempre. Então aqui ele está dizendo que eu tenho uma função prepare alarm e uma função alarme red. É isso. Então eu tô, eu tô definindo o nome. É isso que eu posso fazer? Não. Ah, não. Tem que ser. É, tem que ser variável. Então, eu tô dizendo. Eu não sei como fazer help aqui no Erlang. Talvez não tenha instalado. Aqui eu estou dizendo, estou definindo a função prepareAlarm e a função alarme red. Ah, vai ser depois. Eu acho que vale a pena. Ah, mas ele colocou aqui de um jeito que para eu conseguir fazer isso. Preciso abrir um Google Docs aqui, tirar essas linhas de 19 aqui que ele não tirou, como a formatação não é relevante lá no formatação não, ou o alinhamento né. Não é relevante no IRL. É, deixa eu sair daqui. Eu vou chamar o Erlang. Vou chamar aqui f prepared alarme e colar. É, deu certo. Ah, mas era, era f Prepare alarme. deu certo? Não sei, por via das dúvidas eu vou f prepare alarm, essa era a primeira parte, segunda parte era f alarm red f alarm Ready. Defino a função alarme red. posso tirar isso daqui da minha frente e chamo alarme red. Ele está dizendo que vai ficar em loop infinito, é isso? Com ctrl c eu fecho, então vamos entender o que é que aconteceu. E ele está definindo a função prepare_alarm, quer dizer, ele está atribuindo uma função anônima a prepare_alarm. Essa função anônima recebe um nome de um quarto, no caso de um ambiente, no caso bathroom, um string, escreve alarm_set em esse lugar e retorna uma função chamada loop. Ah, isso aqui é justamente a ideia de ter o loop infinito. Então, eu posso ter uma função. Ó, nessa função aqui, nessa fun aqui, eu simplesmente coloco função e os argumentos. Aqui não. Eu coloco função loop e só dou um nome para que eu possa chamar recursivamente. Cada meio segundo eu executo isso aqui. Então, o que ele fez aqui foi simplesmente criar uma função recursiva, é, podia ser mais fácil o exemplo, mais simples, vamos ver se eu entendi mesmo. Eu posso ter uma função f, que recebe uma função loop. Estou cheio de janela aberta aqui. loop e o que é que ela faz ela faz um maior format erro pá ah, n pronto eu acho que isso aqui que se dá certo vírgula loop Interessante, ele não saiu aqui do comando, por quê? Ah, eu esqueci as aspas ali. só se eu fechar então ó, f é uma função loop que faz um io format então escreve na tela erro n fecha aspas chama o loop int É, deu certo. Talvez eu tenha que fazer como ele fez lá. Então, vou definir uma função f, quer dizer, é uma variável f que tem uma função loop. É uma função anônima que, na verdade, não é anônima. Aí, agora é interessante sempre colocar esse timer sleep. Ok, timer dois pontos sleep. Em vez de 500, 5000. Assim, ele fica 5 segundos. Depois o loop. End. É isso? Então, olha, a cada 5 segundos ele vai escrever erro. Por quê? Porque essa novidade aqui do Erlang 17 permite que uma função anônima. Tem um nome, quer dizer, uma função, não é nenhuma função anônima, é uma função que não está dentro de um, no, de um módulo, tem um nome que seja usado somente no contexto dessa função. Então, vou copiar isso aqui, colocar lá no. Vou colocar na descrição do, do, do, do episódio, eu estou falando sobre esse podcast. colocar na descrição. Esse trech esses trechinhos de código aqui que eu fiz. Ó, o que é importante é que se eu chamar loop, ele não vai saber do que se trata. Mas se eu chamar f, ele sabe do que se trata. Isso. Uh, continuando aqui. A variável loop se refere à função anônima a própria função anônima, que não é mais anônima, e dentro desse escopo vai ser usável como qualquer outra variável apontando para uma função anônima. Isso deve geralmente fazer várias operações no shell menos dificultosas daqui por diante. Vamos atribuir a, a teoria da função anônima... Então, vamos deixar... A teoria da função anônima de lado um pouco e vamos explorar abstrações mais comuns para evitar ter que escrever mais funções recursivas, como eu prometi no fim do capítulo anterior. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver Maps, Filters, Folds e mais. Eu já antecipei que os Maps já estão lá no lists, mas é isso. Eu acho que para esse vídeo ficou bem longo, né, 42 minutos realmente, quando eu comecei eu não esperava que ia demorar tanto tempo. Mas é isso, eu gosto muito de, desse, dessas aulas que eu estou dando nesse curso online de Erlang, então acaba ficando mais tempo. Mas como todo mundo sabe, se você quiser, você pode simplesmente pegar lá o livro do Fredberg que é bastante longo, e lê-lo online ou comprar a versão em papel. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, ou lá no Alixir em Foco, no Fronteiras da Engenharia de Software, no Emilias Podcast, ou em tantos outros lugares em que eu estou. Um grande abraço a todos e a todas, e até o próximo vídeo.